Abri uma parte do gato pra voltar agora. I get it. We have to activate the one by one. Beleza, tem que ativar one by one. Oh! Ele já vem, ó. Olha ele. Olha ele, é galera. Já chuta a cabeça dele? Chuta o globão dele Vamos ver se é o cara mesmo tá Ó Olha, Os caras não morrem Tem tipo. é dentro do globo ah, é to... Beleza O que ele deu munição de magnatas Tranquilo Ó, ó, tem, tem Loki aqui chutando paredes e tudo mais Tem que ficar ligado atrás Que sempre os blocos aparecem Quando você menos espera A perninha dele, ó Primeiro na perninha os cabecinhas Manda ali Vá, Isso. Seu cuzão, vem aqui. o que? Já tá tacando garrafa. Rapaziada, <risos> tem que cuidar rápido os caras. Não dá tempo, os caras saem dos buraquinhos ali, ó. Ó, ó. Beleza. Onde é que tem mais nós? É Ei, eles vêm do buraco, o que eu disse, ó. Os caras vêm da onde você menos espera, tio. Os cara, mecânico, caras são mecânicos. Tá lá dentro. encarador. cara Super Mario. Ó, ó, ó. Acho que é o oh, meu Deus. É infinito esses caras aqui. Pica por trás, viu? Deixa Ué, o ouro. O caverninha tá matando altos loques. Essas paradinhas da experiência. No final, o caverninha tem que o nível máximo. tá. tá, tá, tá, tá, tá. tá logo aqui. Desvia, Pica. manda logo. <risos> é, vem a mim! Que ele chega no. Nossa, de um tio não, tio. Olha aí, já foi a minha vida a metade. Nossa, o jogo! Ai. Não para de ter sair fora, pelo amor de Deus. Não dá, não dá, não dá. Os caras sabem de que o Taekwondo Kung Fu, oh, meu Deus, elevador desceu. Nil esperto, esperto, tá pulando o okay, que é o que eu disse, ó, ó, pode cabecitas aí, ó, manda não oh, cabeça, não estoura no hard. Ela vai deitar o Nil, Oh, meu deus, meu, eu deitei ah, errado. Então, uma notícia boa, duas notícias boas, duas cabecitas. Para o Globo da Morte Tem mais alavanca aqui, a gente já mexeu E agora é a gente faz? Oh, acho que a gente vai ter que descer Alguma parada aqui, ó, oh, o que eu disse ah, ah, ah, Descer, não vai ser fácil né? vai de ponto Vira Se inscreve Dá o carrinho, se esloque Chega, chutando a cabeça dela Vaza de novo Peraí, peraí, peraí, esse cara não morre não Não morre não, ó, ele vomitando Ânsia de vômito, cólera. E penúmenias. vamos ficar longe desses tipos de zumbi. Porque eles infectam muito rápido. A gente não tem o suficiente. Ó, o que eu disse? Pode escutar a peção dela? Olha, acabou a bala, tá? O pretão tem 14 tiros. Vou ficar aqui escondido. Sim, a gente tem que ficar esperto. Ó, ó, ó, ó. os caras do chão, eles. Ou! Oh, os caras não, não morrem! O escopeta, Pelo amor de Deus! O que? Você tem de escopeta. o cara tá em... Nossa, tá tomando sol ali ainda, de boa! Levantou! Ai, eu curti. hein? Pode ser, o cara que é filho do Highlander, ó, não tem como não. Uh, peraí, aí. Flipa os olhos, só O Uma... Duas! Rapaz, tem que ser muito rápido, sai fora. Ah! <sos> <coughs> Nossa senhora, jogo! Não para de chegar, logo. Já vai carregando, já vai carregando, vaza, oh, tem outra, tem outra, ela bate, ela, oh meu Deus Ninho, até acertar esse bico do véi seu, oh meu Deus, aperta esse <risos> botão aí, oh, oh, duas portas já, já se abriram, desce um elevador na calmaria zumbi, tá vindo. tá só pra você ficar esperto, Estou tô girando o pé aqui, oh, ele já bate no filminho, ah <risos> jogo, ai eu fico feliz demais, <risos> oh, o Nino tá assistindo filminho ali do jogo? E o zumbi da tá lindo, o tipo, jogo nem espera Tá calmo oh. ah! Tô bem, tô bem Beleza. O cara morde sem cabeça, tá? Pra quem já viu os episódios passados ali Os pilantras Mordem é essa. Eles Não ver. tem como subir aqui a gente Sobe aqui Aí a gente joga a Helena Olha, não tinha como jogar para cima, não tinha não? Isso, vem Isso Helena, vai Tá, perninha bolinho. Beleza, ela vai mexer alguma paradinha pra lá. Ai, tem outra. Ai, outra. Ai, calma, tranquilo. Ah, ah, ah. A cabecinha já foi. Tem mais? Ai, os caras chovem. Chove. Ó. Ele abriu uma porta. Ok, o Burulux. Ele vem, No amor. Sai daqui. Beleza, rapaziada. Vamos pegar um ar aqui. Vamos sair de perto. Tem que tomar uma pastilha, hein? Não vai ter como. Beleza. O pastilhão já tá no bolso do Leo. Tranquilo pegar Minha que uma a gente vai precisar economizar Valeu, a cabeça é dura, ó, ó tonteou, Ô meu, o cara não morre não tio, o negócio tá é hard nível 2, peraí, peraí, cabeça dura tio, ó, a Helena já abriu a última porta pra se marcar, hein olha, a gente vai ter que passar correndo, eu a gangue, hein? agora vem a gangue, eu descobri, duas alavancas? Os zumbi, eles têm ali, que abraçar em grupo, você viu? Rapaziada, a Carbeninha nem tá usando as outras armas, hein? É. Vamos pra esperto. Tá tentando usar só as arminhas. Peraí, peraí, também não vale, Tá tentando usar só as arminhas que veio com um jogo. Sim. Oh, oh, oh. É, o jogo. Ó, ó, ó. Vem o Burux. Nossa, Purux. Aí não, hein? Tem que tacar fogo em tudo. Pega fogo em tudo. Incluindo o Burux. Eu estou bem. Vai, taca fogo. Hypercombo. Ah, isso aí, tio. Ó, oh, chuta os Loki. rapaz. o Bruxo não morreu até agora, aí ferrou. Ai. Nossa senhora. O Brurux tá ali, tio. Tomando sol. Tranquilo. Ó, oh, no cantinho. Ai, Brurux, eu tô zoando, hein? O Burux não morre não, hein? Não tem como não. Tem que com matar o Pururupo, não tem. Oh, louco, o jogo, que isso? ó oh, deus os rodopnelsons ali, eles também, tão muito tranquilo tá eu apertar o botãozinho aqui e esperar a Lena vir. Vamos lhe achar. Enquanto isso, os zumbis estão vindo. Rapaziada, estão muito, é, calma, Correia, né? Calma, olha. Correia, que Mais do que educação, beijo sem, beijo sem paixão. Sem paixão. Criança que é castigo, de mão, apenas não bons zumbi. amigos. Você o um zumbi? Esperou agora o filme. Um zumbi é educado. Tem um zumbi da realeza britânica. Esse tipo de zumbi, normalmente, oh, espera, tá? É fino, o zumbi fino. Vou até deixar ele viver ali, tranquilo. Beleza, fazer deixar... a Ah, essa parte foi muito treta. Ah, meu. Vamos, eu falei: amarre os sapatos. E prepare para ação e diversão. Rapaziada, mais parte? Sim. Rapaziada, tem mais parte de Kung Fu? Tem tudo, tem. Eu vou ter que tomar já duas pastilhas antes mesmo de começar. Beleza? Com esse mesmo sentimento, ó, só 14 tiros De arminha. Aham. Uhum. Beleza, tem que rolar dois para frente e dois para trás. Assim a gente tem a arminha e a escopeta. Tranquilo. Ó, bicos já, esse cara tá fingindo. Ó, ele tá fingindo. E o jogo não deixa acertar ele. Tranquilo, o chega chego ali perto, ele voa. Ó, só arranca a franja. Headshot só arranca a franja no hard. Ele vai pular, tio. É... O que é o de esse? Aí, ó, o jogo é pilantra. Não deixa você acertar o tiro de longe. Aí você chega perto. O cara simplesmente te janta. Eu sou vagabundo. Eu sou malandro de cadeia. Olha lá, ó. Tem mais, tem mais. Beleza. Vamos passar rápido aqui chegar bem rápido com o fu. Ó. Ô, Linho, pelo amor de salve. Ah, Aí não curto não, hein? Vaza, vaza. Tranquilo. Oh, gritarinho, gritarinho, hein? Ó, ó, tem que acertar o cachimbo tem zumbi aqui. Na cola. Peraí, peraí. Tem como sair? O que? Os caras nada do peito, sincronizado ali. Se tragou, né? Não vi. Quase fazer até eu pegar a arma aqui. Helena, passa. Passa ele. Oh, pilantra. Ir, o cara é pilantra. Oh, ele já tá jantando atrás de mim. Nossa, o cara tá aguardando ali o garfo e faca atrás de mim. Já é especializado na janta em restaurantes profissionais. Ó, oh, tô... Rapaziada, troca. joga a no negócio inteiro. Aí ah, eu quero Aí ah, eu quero ver. Cara caras é os caras mesmo. Beleza, rapaziada, fiz a coleta. Vamos sair. Rapaziada, o hard tá mais do que hard. Beleza, porque o hard se dá headshot. Você dá dois headshots. Você dá três headshots. Eu... Eu... É o quê? Hum, feliz, momento feliz. Pelo menos a Helena já desceu ali, tomou ganzinho. Já desce com o seu bundão gordo no chão, o Linho curte, bicuda ali a é paradinha. Vapa. Ô, Helena, você tá de boa? Uh -huh. Tá de boa, tá de boa, tá com o pistolinha na mão. Tá profissional, já para a batalha. O uh -huh. que que acontece? Tá meio escura a paradinha aqui, hein, Linho? Oh, Ô, meu Deus do céu. que você Rapaziada, segredos ainda, hein? Ainda segredos. Beleza, partes de água. O tênis do do Leon, o sapatão deve estar lotado de água. Gente. nossa, O chulezão deve estar enorme. Vai ser. Qual hora a gente para de troca a meia do Leon? Seu então, ranking Tá certo. Look. If you want answers, you should be prepared to give a couple essa... oh. yourself. <risos> <risos> <risos> <risos> ah, aí saiu Leon. Vai ser Helena Nada tá de altas, altas respostas para o Leon. O Leon está esperando até agora. Beleza? A simplesmente vai ver se ele tem plantinha? Tem uma ali. A gente pega mais uma. Me parece que só sobrou esse lado aqui. Tudo escuro. Vamos lá, tipo, vamos lá, Linho. Já jumpa. Ó, ó, pra cá não tem como ir. Vou continuar. Tá tranquilo. Beleza. Okay! O quê? Oh, meu Deus. Acabei usando a magnetos na cabeça desse lote. Tranquilo. Rapaziada, é, acho que eu já tinha pego umas armas aqui, Eu vou começar a usar as outras armas. Vamos ficar esperto. A detalhadorinha já tá coçando pra ser usada. O que que acontece? Vamos continuar por esse corredor que é o que sobrou. Ó, pica o portão. Debra. É lá, baby Doll. É a Debra. Rapaziada, vamos lá pra perto essa Debra aí, pelo amor de Deus, tio. Rapaziada, é a Deborah, está ali com seu baby dollzinho deitadinha. Debra! Oh, Debra! can you hear me? O oh, Deborah. Oh, ah, Deus, você acordou, a Debra. Helena? Oh, oh, thank goodness. Rapaziada, agora o Liam já está para sua quarta esposa, hein? vou ficar esperto. Oh, ele tá o ele está com dor de cabeça. Hein? Okay. Ficcas. Enough oh. with the mystery. What the hell is going on here? Quanto mais. Let's just get her out of here. Ela não quer contar pro Leon, não. Tá ali dentro. Rapaziada. O Leon é um cara paciente, viu? Vamos ficar esperto. Mas Eu... Eu... o que, Eu... que acontece? Tá rolando um cavalinho ali? O Leon tá Você de boa. Veja, agora o Leon tá sozinho na treta, hein? O okay. quê? É, ela. já sabia? Rapaziada, tá rolando um cavalinho aqui? Ah. Tranquilamente. O Leon está muito espertinho pro meu gosto. Vamos descer de ponta, ó, oh, velocidade máxima, qualquer zumbi que vem já dá um carrinho nele, quebra logo o ocular dele, vamos ver se ele é forte o suficiente para com o Leon, beleza, outra planta, Vou rapaziada, ó, é melhor já combinar já, também é melhor já botar <Risas> e colocar no estojo do Leon, a gente coloca no estojinho, tudo aí, tranquilo, ó, oh, tem um gritarinho aqui, ainda. não, não é não, Olha a perninha do Loki, ó. Oh, vem correndo. Desvia, que desvia da bala, Loki. Oh. Cabeça dura. Olha, oh, o para de tremer. Ele vai pular ainda, tio. Olha, tem que errar o um tiro pra acertar. Porque O meu tá tremendo. Ah, oh, meu Deus. Tem que treinar o Liam para não tremer nas arminhas. Peraí, tem lá um pouquinho escondido, espreitando. que eu disse, ó. Oh, Chega atacando machadão. Beleza, bico desse Loki, oh. Ó, oh, Leon! Ó, oh, Leon! Uh. Nossa, ele emprestou. Você viu que o Leon foi educado? Pegou de boa. Rodou a cabecinha. Já rolou um Loki. o tá, cara tá escurão aqui. Não, não tá vindo muito não, hein? Ó, oh, ó. Oh. Bica, bica. Bica de novo, Leon. Isso. Olha, duas esporadas bem dadas matam os Loki. Vamos ficar esperto. Beleza. A gente vai ter que ser rápido desses locais. Porque os zumbis são infinitos nesse game Se você ficar enrolando, os caras saem da chaminé Saem do telhado Eles saem do bueiro Saem de todos os locais Vou dar um carrinho aqui, vai ter um off que Vai ter Que coisa, que eu disse, coisa, que que eu tá perto Onde? Oh, jogo, onde? Isso, vale isso Oh, meu Deus, tem roof está caindo em Oh, pelo amor de Deus, hein Ó, ó estão coletando itens. Ok! Você é louco, tio. Você veio no abraço. Ah, mas levar é louco em hein? A ideia é... Nossa. Tem mais, tem mais. Vou ver no lock aqui. Tá perto. Ei! Tá no chão, tio. Os caras é camuflados. Cor do chão. O exército, tio. Os caras é bom. Beleza. Ah, oh, louco! O que é isso? Nossa, cabeça. Ah, a cabeça vai para trás e o meu pega. Ah, e beijo, concreto. Amor. Olha, eu concreto. Um amor. Ah, achou um hein? Oh, meu Deus. Ó, ó, ó. Ele desvia, tio. Esse cara é bom. Peraí, peraí, pera, vamos nesse aqui. Olha, Leon, não derruba lá embaixo. Eu quero item, Calma. Fica aqui, quietinho, quietinho. Beleza, pra onde que a gente vai agora, jogo? Ó, oh, tá aqui na sua frente, meu. Deus. De Deus, hein. Chutando o vasinho. Descendo do oh, rapaziada. Tá meio escuro essa parada aqui. Não sei se o Leon está muito bem, mas vamos ficar esperto. Que os loki saem da escuridão, tchau, tipo, tô ligado, Tem cada esquininha tem um lock esperando, ó, ó, vamos ao poder oh, da... Helena, onde você está? Eu não posso pincelar sua posição de tudo. O que o é diabo está acontecendo? Eu tô dar, ó, cortando a ligação e tudo mais. Helena, oh, vem aí! Oh, maldito! Eu tô indo o, o loki é atrás, disso. Tipo, você vai mais rápido. Oh, Leon, você tem que. O oh, que, que a Helena tá fazendo, tio? Tá querendo me cuidar não sei o que ali? Ah! Beleza! Ó, oh, pega as paradinhas e vaza. Vaza, que o bloco tá vindo a alta velocidade. É isso. Oh, peraí, Leon, cuidado. Deus, Boa, é que isso, peraí, ó. Cuidado. Rapaziada. É aqueles magrelinhos. É os magrelinhos do lando. Eles deu certo de primeira ali. Parece que tem uma paradinha escondida aqui. Vai lá e vê. tem não. Oh. Nossa, o cara vem de peixeira. Tipo. Esses ah. caras são. Joga lá pra baixo, hein? É profissional. Cuidado, meu, Cuidado. Vá com calma. Descendo. Como é que é? Tá? Respirações. Debra. Ó, oh, fique Deborah, firme. Stay with Aguenta aí. Não, oh, assim que os caras viram caramelizados? Não, não pode oh, Rapaziada, o já me curtiu, hein? Melequinhas e tudo mais. <risos> Oi, Lena, cuidado, cuidado, Lana, cuidado. <risos> Cada, a daída sempre chega de cantinho explodindo, né? Eita. E look like you've seen a ghost. Oh. Rapaziada, ó, ó. E agora, o que você vai fazer ali? São as duas mulheres tretando Ada, what the hell is going on here? It's complicated. Rapaziada, outra mulher para contar paradinhas. Eu tenho duas mulheres para escutar que é mais problema que isso? Mas isso não é o tempo, ou o lugar. Olha lá. Rapaziada, sempre é, elas vão falar Essas pro Leon, mas em outro lugar. Oh, ah, meu Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus suave. Vai jantar, vai jantar. Oh, meu Deus. É o é modelo escorpião, o jogo. Oh, louco! Rapaziada, tem, um, tem uns negócios brilhantes ali. A ele já tá ligado? Ó. Oh. O cara mexe, hein? Ô, jo, como vou consertar tá esse negócio nem que ele de mexer. E aí, Leon? Uma mão só, hein? Agora é ferrou. Pode dar. Ah, meu Deus do céu. Vamos sair desse local aqui antes que essa parada inteira caia. Olha a altura dessa parada. Debra, onde você está? Debra. Rapaziada, estamos caída. Flipa para baixo. Velocidade máxima. Zubis, opa, peraí. tem um missão aqui, Zubis. Tá explodindo de mim. Beleza. Ó, Romeu, agora é o Liu e a Eida. Ô, Liu, vamos mostrar para saída. Que nos é os caras. Taca ela para lá. Flipa, Eida. Entrosamento dos caras, ó. Oh, meu Deus do céu, o Liu já vai ir. Taca na corda. Tarzan. Pegou uma paradinha aqui. Anelzinho, não tem a ideia. Não tem oh, sentido. sentido. Okay. Rapaziada, vamos mostrar pra Eida quem que é o Lio. Ó, oh, as roladinhas dele. Ela dá o um carrinho nesse bot aqui. O louco, Eida, deixa por mim. Quem explodiu a cabeça foi o Lio. Ela já viu, já sentiu o poder da espora do Lio. Rapaziada, vamos mostrar pra essa Eida. Ação e diversão. Caixinhas aqui, hein? Caixinha. Tem que burrar o negócio aqui. Rapaziada, trabalho em equipe das esposas. Ela puxa a baralha pra cima, aí já dá a cobertura por trás. A gente pega a esposa número 1, um. já flipa ela na cordinha. Ó, olha quem tá esperando. A esposa número 4. Ó, chegar na dura. Essa é rebelde. Ó. Peraí, acertar o silicone dela. Rapaziada, não tá pegando não, hein? Não tá pegando. O cabelo já tá ligado. Rapaziada, o que ela tá fazendo ali? Ô oh, louco, acerta o escorpião dela. já estouramos um vidro. Já estouramos. Ah, ela pula, cai de foda. Doeu. Rapaziada. Acho que o YouTube vai censurar essa Deborah aí, hein, tio. Vocês estão dentro da nossa cara assim. Olha o bundão. É o quê? Ô louco, o jogo. Olhou. Nossa, ela dá carrinho, ela dá carrinho. Olha. Oh. Ela voa pra lá e pra cá, tio. Oh louco, você viu a giratória? O seu, o seu. agora, agora, agora. Ó, olha a história escorpião dela aí. Nossa, ela chega pulando. Ó, ó. Jogo. Oh louco, é uma só. Oh, Helena. É oh, Helena. Oi oh, oh, oh, ainda. Nossa, duas mulheres para salvar Abandonando abandonando viu na pobreza. Beleza. toma. Nossa, toma tudo isso. Mano. Eu tomei tudo mesmo tio, ah oh, por que, que eu tomei tudo? Rapaziada. <risos> eu nem fiz um aqui, ó Vai ter que completar tio, vai ter que completar aquela parada ali Tio escopretão, oh meu, até a gente rodar essas armas do Leon Escopretão, mostra nossa preta mostra, aí oh, ardeu, é Ó, vou ficar esperto, esse bundão dela giratório Essa, ela que oh, ela... okay, eu disse, ela ataca, sai Leon, sai de perto, sai de perto ah, pegamos, pegamos, hein? Ó, Peg oh, ardeu, hein? Ardeu. Chuta esse mundo. Ardeu, ardeu. Chuta. oh louco. Você viu aquilo? Peraí, peraí. Ah, escopreta, tipo. eu aí Ainda tá dando tapa. fazer o jogo. Tá pegando, não, não? Tá pegando, hein? Beleza, tá com uma bombeta ali. Oh, ela saiu fora, ela saiu fora. Volta a escopeta. Ó, ó, ó. Mais munição de escopeta, tranquilo. Escopreta arde. Ela... Oh! Ela... Nossa, que giratória foi essa, Neil! Tá de ajuda. perto? Ó, ó, ó, Certo o escorpião dela. <risos> pegou, pegou certinho a escopeta. Ó, oh, louco, Nil, agora, agora, agora. Ó. Oh. Oh, pegou, o jogo. Ô, oh, meu Deus, mas já não morre não, tio. É hard. Tira. Potência máxima. É verdade. A gente não pode pegar itens porque a gente tá com as munições cheias. Rapaziada, acho que a gente já pega essa metralhadora, hein? Vou usar, tio. Tá valendo. Sim. metralhadora tá valendo. Metralhadora para acertar. Escorpião. É a melhor arma, tio. Ela oh. vai bater, vai bater. Cuidado, ela gira. Ó. Oh. Cadê, a Helena? Ô, oh, Helena! Nossa! meu Deus do céu. Rapaziada, vamos matar ela no tempo, na canseira. Peraí, peraí. Cá, Tranquilão, mostra, mostra as asinhas escorpionicas. Não dentro da minha cara. Agora, hein? É agora. Que me ela, tem que bicudar ela, Jogo. Tem que bicudar. Ô, Não, Nil. Ah, que bicudar. Rapaziada, tem que bicudar. Nossa, Nil. Nossa, que tovelada. Que Você é louco. Rapaziada, é o Nilce. Tem que lá o maridão que demais bomba de controle remoto. A gente não pode pegar em coloquei o jogo porque foi as esposas que matou. Ó, oh, ó, oh. a esposa acabou finalizando hein? e eu nem fez bonito. Pois é? A gente não pode pegar bomba e relógio. Gostaria de saber por porquê, Ju. Por causa de judiamento de pele. Ó, o oh, Loki aqui. Pega ali, pega. Não deixa pra trás. Vica o Loki. Isso. Ó, oh, louco, vai tacar fogo? O zumbi tacar fogo, tio. Oh, Os caras é equipados, velho. Cara. Oh, Deve ser um Ó, não caindo esse Chuta o zoinho. Nossa, o que é isso? Viu? Dentro do gofropes dele? É o que? Ah, vai deixar item, né? Oh. Não, não, deixou nada, hein? Tudo pobre! Ok! isso? Olha, você quer era um zumbi já caindo do céu, viu? esse jogo cheio de surpresas! Beleza? Vai, chegamos, chegamos no final, hein? Ô oh, Leo! Espera aí... no caneco, rapaz! O que? Como assim, jogo? Peraí, quem? Quem matou o Leo? Irineu! Nossa! Levantamos! Nossa, toma esse sprayzão, tio Peraí, peraí, peraí Vamos tentar segurar, porque pode ser que a gente passa de fase Quando passa de fase, tá ligado que a vida sobe de novo, né? Ô, oh, jogo! Peraí, hein? Que isso, cagão? Vamos tentar, tio, vamos tentar, depois a gente toma spray. Fazer o foi atingido por algo não identificado, caiu do céu. Não vale esse tipo de jogo. Ó, oh. ó. Será que a gente acha uma plantinha que a gente tem plantinha vermelha? É isso aí. Ó. É os blocos. Oh! Não! Jogo! Rapaziada, mordeu. Teve jeito não, tio. Pulou, mordendo. Vem atrás do amiguinho ainda? Não. Rapaziada, beleza. Voltamos à parte dos locks. Oh, meu, agora tem é negócio na cabeça dos Loki, hein? É, ué. O jogo tava pelando aquela hora. Tinha dois caras altamente fortes. De academia, Whey Protein e o quê? Rapaziada. Os caras eram fortes ali, você viu, né? O cara já pulou. Já tacando a dentadura no pulmão do Leon. Pera aí, gente não tem como pegar planta. Como a gente vai sobreviver nessa estratégia aqui? A gente vai ter que descartar alguma parada. O jogo não descarta. O jogo joga assim, Zumbis pegando fogo em cima do Leon. Beleza, se a gente gastar munição da metralhadora, aí vai sobrar um espaço. Ó. Ó, tem 15 tiros aqui, a gente vai ter que gastar mais. Mais 15 tiros. Rapaziada, ah, tivemos que acabar com os tiros de metralhadora, quase. Tipo, oh, me bate no estojo, agora a gente tem a vida inteira mais seis oh, Peraí. aí. Olha, os magrelinhos. Cuidado. Ó. Ô, os cara, tem fogo, os caras bate no Leon. Rapaziada, é o que estará nos esperando agora? Oh, meu Deus. Pula no carrinho. Rapaziada, tá ligado. Eles daí, tipo, você pula no vagãozinho. Ó. Oh. Aí, Indiana Jones. Aí eu quero ver. Oh! Nossa! Que isso, Leon? Oh, cuidado com a franja aí, você viu? Não vi. Ei! Rapaziada, tem que ser no momento certo. Porque o Leon é tão lock nesse jogo. Que não tem como você ficar abaixado por muito tempo. Você... Ele abaixa e ele levanta sozinho o Loki. É, acontece. Rapaziada, aí a peladona já vem pra matar nós. A Débora peladona. Cuidado, hein? Ó, tem que acertar a cachumba dela. Ela vem de bundão já pulando a nossa cara aqui, ó. o que, que eu disse? É a verdade. O, o caverninha tá, ó. Ele tá suspeito. as paradinhas aqui, ó. Levanta ele, cuidado, cuidado. Isso, ó. olha aqui Certa Beleza, pegamos um, pegamos um Ô, jogo, e aí? Ó, oh, eu rodei Eu não sei como rodar não, hein Olha, oh, já toma cachumba, toma o um negócio ali Nossa, também foi tudo Olha, ah, escopreta, escopeta. Tipo, escopreta Ô, oh, você tá fazendo, tira a escopreta do bolso Mostra pra ela o que manda Ó oh. Ah, meu escopetão bate forte Na cachumba ali, ó oh. Vapa, Beleza, já, já matamos a ó já, já era. Estouramos as três cachumbas da Loki. Ele tá rolando uma parada lá no fim do túnel. Tem que ser a arminha aqui, ó. A arminha brincando aqui, ó. Meu vem a mim. Oh, louco, o Burrux. Tem Burrux no meio do trilho ali, de boa, com a lanterninha. Só esperando o Nio passar. É pouco pilantro, o game, tio. Ó. Vamos ficar é esperto. Vamos ficar esperto você vai tem que baixar a franja e atirar nos locks ao mesmo tempo. Tipo, é hard. Ó. Oh! Explodiu nosso vagão, hein. E explodiu nosso vagão inteiro. Olhinho, para que lado você está olhando? Nossa, bateu na Helena. Louca esperta aí de abaixar ela para você ver. Oh, meu Deus. Olha, oh, nessa sai de boi. Oh, tem um monte de Locke ali. Explode oh, o dinamite ali. Ah, eu quero ver se esse caras aguentam. Oh, Locke, é ela tio. Oh, uhum, meu Deus ó, ó. Descachumba ela ha, Mostrou cachumba, tio. Peraí, é o jogo acho que, deu, acho que deu certo, hein Falta só mais uma é, a passou, Fazer é toda mulher na reunião agora é oh, um negócio da cabeça Acho que estragou o casamento Essa daí o Leon não vai querer mais Vou pegar uma arma que, oh, que custa calibre Ó Ô oh, jogo e aí? Não. que isso, jogo? Mas é, não estoura, não Mas o que acontece? Vamos um brincar de arminha, gente. Ó! Oh. A minha é mais forte que aquela sniper velha. Olha, olha essa Débora, tio. Tá malhando, hein? Tá malhando, tiazinha. Vamos pra esperto. Ô, oh, louco, Helena! Peraí, Helena. Segura ela. Não Desculpa, mais lariu. Not until I avenge your death. Parece por aí, garoto. Por favor. É, Perdoe-me. Pode era é herman dela, hein. Vamos ficar esperto, hein. Nada engraçado. I'm vou fazer make him pay for this. Look at me. It's gonna be okay. Look at me. Look at me. It's gonna be okay. Just keep your eyes on me. Help me. I'm gonna get Debra. Debra, Deborah, look at me. We're gonna get through this. Aí, esse cara é louco um baga He's so I didn't know what else to do. So I helped him. I helped Simmons breach the president's security. That sounds like Simmons all right. Why the hell would he do all this? Long story. Olha, essa aí da taloquizinha aí. Ó. Telefonema. We're up against the people who really run this country. In a very dangerous game. And if you don't play your hand right. Simmons there. Yes. Oh, meu Deus O cara escutou, tio Rapaziada, escutou o Leon falando, tio Nada é engraçado, hein Não, nadinha Rapaziada, você vê que o negócio é hard aqui, a gente tem 18 mil Pra mim passar o Firearm Level 2, é 29 mil, tio Rapaziada Mais ou menos isso, deixa o seu gostei, hein Vamos ficar esperto e lembrar, hein o que, que acontece? Te vejo na próxima, hein?